De volta às atividades presenciais, os espaços de reunião e debate do conhecimento voltam a ganhar destaque no dia a dia de alunos e professores. A aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná recebeu um motivo a mais para celebrar a chegada de alunos de mestrado e doutorado, a inauguração do novo auditório do Campus Rebouças. Esta inauguração é, traz é, a público né, todo o investimento que a gente fez ao longo aí do período de pandemia é, na aquisição de todos os equipamentos que compõem ele, desde o auditório, desde é, caixas de som, mesa de som, é, púlpito é, e todo o mobiliário dele também. E isso foi conseguido através de uma emenda parlamentar com o deputado Zeca de Seu, é, hoje está vindo a público pela primeira vez todo esse equipamento que foi possível a gente adquirir e investir na Universidade Federal do Paraná. Com capacidade para cerca de 370 pessoas e novos equipamentos de som e transmissão, o auditório recebeu uma importante homenagem à educação em seu nome. Presente como referência pedagógica na vida de alunos e profissionais da educação, a professora Eni Caldeira passa a ser lembrada também neste novo espaço do conhecimento. Ela foi uma grande educadora, foi a primeira mulher que ocupou uma direção do Instituto de Educação do Estado do Paraná e tem uma longa trajetória na educação como pesquisadora nessa área e é muito orgulho para nós, uma mulher que representa tudo isso e principalmente ela introduziu aqui no Estado do Paraná a educação eh, da Montessori, do Piaget, e trouxe-se assim, também a arte dentro da educação, então para mim é um orgulho como mulher, como, como vice-reitora ter o nome dela neste auditório. A professora Eni Caldeira, em primeiro lugar, é um nome importante do setor de educação, né? tanto na construção do nosso programa de pós-graduação, como no desenvolvimento do setor né? Mas também a importância como uma pesquisadora nacional. Né? A importância da Dani Caldeira na educação não é só local. Né? Ela é uma mulher que, em plena década de 40, sai de Curitiba para se formar é, na USP. Da USP ela sai é, para a Itália, para a Suíça, é, volta para ser a primeira mulher é diretora do Instituto de Educação do Paraná. Então, ela tem uma importância para a educação paranaense, para o setor de educação e como um modelo para as pedagogas que a gente forma nesse setor também, por ser uma mulher além do seu tempo, né? muito adiante do seu tempo. Na história de conquistas e dedicação à educação, Eni Caldeira é motivo de orgulho para familiares, colegas e para todos aqueles que veem na educação o maior valor de uma sociedade. Nós estamos muito felizes com essa homenagem, realmente é uma homenagem merecida. Né? Minha tia foi uma, uma grande professora, é, muito importante, tanto acho que para o Paraná, né? é uma mestra sem dúvida e realmente nós estamos assim, muito felizes com essa homenagem. Segundo a professora Inê Caldeira, a gente não vive para a educação, a gente vive com a educação. A educação é um processo coletivo, em que todo mundo deve estar unido para sempre. E ela tinha ideias muito avançadas da educação. Tão avançadas que ela era combatida, muitas vezes muito combatida. Ela teve muita dificuldade para colocar as ideias dela à época. Então ela re realmente foi alguém com uma visão de futuro, Além do que nós podíamos suportar na época. Mas ela trouxe marcas indeléveis. E ela tinha uma, uma frase que é indelével. Inspirar-se nas contingências, na realidade, e sonhar acima das estrelas. Porque se você cair, ainda cai nas estrelas. Então a, a educação tem que ter objetivos muito ambiciosos, senão ela não se perpetua.